A maneira com que você enxerga as coisas faz a grande diferença na sua vida. Você conhece pessoas que sempre olham para o lado negativo das coisas? Qualquer adversidade, qualquer dificuldade sempre olha para o lado ruim. Não tem jeito. Está difícil mesmo. Não tem solução. Outros passam por problemas que eu não passo. E ficam se martirizando. Mas Jesus... Ele nos dá um conselho muito profundo sobre isso. Se você só olha para o lado negativo, se você só vê escuridão em meio a circunstâncias difíceis, Jesus hoje tem uma mensagem para você. Está no Evangelho de Mateus capítulo 12, verso 35. Diz assim, O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Tire coisas boas das experiências ruins no dia de hoje. Mesmo que você tenha algum problema, nós não estamos livres de problemas. Jesus nunca disse que nós, quando aceitássemos a Ele como salvador, não teríamos problema. Mas Ele prometeu nos ajudar em meus problemas. Então tire dos problemas lições boas para a sua vida. E a luz de Deus vai brilhar no seu caminho. Que Deus te abençoe no dia de hoje.